Salve, sou Marco Querini. acabei de fazer um treino longo da maratona, é parte dos exercícios que eu faço, além do treino Esparta para fortificar a mente fortificar os sentimentos, e estava passando aqui por uma quadra de golfe, não sei se esse é o termo, porque eu não sou especialista em golfe, e me veio uma sacada que eu aprendi com alguns empresários americanos, que eles falavam da importância do golfe, o porquê eles gostavam de conhecer seus parceiros de negócios, durante as partidas de golfe. E um dos motivos que eles falavam que eles gostavam de fazer essas negociações durante o esporte do golfe era para conhecer. Conhecer a pessoa que eles poderiam fazer negócios. Por quê? Quando você está jogando golfe, você vê as características da psicologia da pessoa. Se ele vai ajeitar a bola depois que ele errou, se ele tenta ajustar alguma coisa durante a atacada, mesmo ele tendo, ele tendo errado algo durante o processo. Então tudo isso é observado, ou seja, eles estão de olho em tudo que você faz para ver se você vai tentar dar um jeitinho. A gente é brasileiro, a gente é conhecido pelo jeitinho. E na realidade, eles estão observando o que? A nossa psicologia, a nossa forma com que a gente age diante dessas situações. Por que isso? Porque se durante o jogo a gente tem essa característica de tentar dar o um jeitinho ou de dar uma roubadinha durante o jogo para privilegiar a nossa atacada, para ganhar em relação ao outro, isso é observado. E se a gente tem essa característica em relação à nossa vida, significa que também durante os negócios, possivelmente, a gente tenha esse tipo de atitude. E aí a gente tem a oportunidade de justamente desenvolver os nossos valores internos, desenvolver os nossos sentimentos para que isso não aconteça. E é bom, porque a gente também pode observar as mesmas coisas nas outras pessoas para estabelecer parcerias que sejam duradouras e sejam de valor. Claro, se as pessoas têm valor, se as pessoas têm características psicológicas boas, significa que quando você estabelecer uma parceria de negócio, a tendência é que justamente por serem pessoas idôneas, os resultados sejam muito, muito, muito, muito melhores. E você tenha confiança por você saber que a pessoa age de uma forma íntegra. E isso é muito positivo. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, curta o vídeo, assine o canal, deixe seus comentários. E caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem que possa ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe. Afinal de contas, está na hora da gente fazer a transformação primeiro em nós mesmos. Depois, é claro, nas pessoas que a gente ama e na construção de um mundo que seja muito melhor. Forte abraço!